Voltei na segunda parte, né, do que eu estou trabalhando sobre a dimensão da percepção diagnóstica em relação ao conhecimento de fato, né, porque na metodologia, para se dizer, dentro dos aspectos inerentes, um deles, não o único, da possibilidade até de você que está aqui comigo, né, no meu canal Marcos Liboni, tá, esqueci de me apresentar agora, é, da gente de, de eu trazer para vocês o entendimento que você que é um adulto que está aqui você pode aprender e eu vou ajudar você né? assim como eu tenho me construído nessa trajetória também aprender um pouco sobre mim mesmo a você mesmo um pesquisador americano chamado Colby desenvolveu o conceito da andragogia que é o a, a, a dimensão né? ou a percepção que se tem, para se dizer, da capacidade do ser humano adulto de aprender. E você vê que interessante, mas como assim? Eu sou um adulto, eu posso aprender coisas, eu não estou mais na escola. Não, tá. Primeiro que a vida é uma escola, né, meus amigos, né, meus amigos. Se a gente for olhar, dialogar com os fatos e acontecimentos que nós estamos ligados e vivenciamos, nós temos uma fonte inesgotável de aprendizado, né? Mas dentro desse foco específico, e aí juntando, talvez, os dois mundos, né, saúde mental aspectos da natureza do sofrimento psíquico enquanto sofrimento só o que pode virar doença a nossa capacidade de aprender com isso é muito importante a gente entender que nessa mesma linha e eu não vou ficar aqui dando aula pelo menos por enquanto em relação a isso porque não, não interessa agora até para não ficar todo muito bifadonho mas uma das questões mais importantes e que também esse conhecimento da compartilha é a capacidade da gente experienciar a situação né? então por exemplo, no caso da ansiedade, que não batendo muito nisso, porque somos todos nós, ou pelo menos estamos muitos de nós, muito ansiosos. Né? Então, uma das questões iniciais é você perceber a ansiedade dentro de você. Né? E o que, que essa ansiedade está trazendo para você? Porque o conceito médico diagnóstico para um transtorno de ansiedade, é um, um, um, um, ele trabalha fundamentalmente com o conceito de relação, ou seja, a que, que essa ansiedade se direciona. Porque a ansiedade por si só não representa muita coisa, claro que intensidade muito grande, ela é um grande problema. Né? Mas a experiência da ansiedade que leva, né, a, a percepção da ansiedade leva a uma experiência, e aí a gente pode dessa experiência ter um aspecto reflexivo, quem sabe até abstrair sobre isso, e numa experiência transformadora fazer novos movimentos. O que, que eu quero dizer com tudo isso? é que nós estamos ou temos a capacidade de vivenciar o sofrimento e aí o diagnóstico dentro da saúde mental. Diferentemente das outras áreas da medicina que contam com tecnologias exames e tudo mais, nós trabalhamos com a subjetividade mas numa devida medida, onde não só com uma dor no pé, na perna no braço, ou de repente a visão ficar escura, ou de repente você vomitar muito, enfim, nós temos num vasto complexo que compreende uma gama, né, ou um raio, digamos assim, de possibilidades de você perceber uma determinada emoção, que não necessariamente ela ser doença e um dos critérios essenciais é trazer Prejuízo para você e/ou para outras pessoas, atrapalhar sua vida, trazer paralisia no sentido de não progressão e que faz você ficar ali, né, patinando, ruminando, isso tem que ser visto do ponto de vista de saúde inclusive um chamado até para os psicólogos, outros profissionais de saúde que me acompanham nesse canal, para a gente discutir. Talvez no futuro próximo nós vamos, eu vou abrir uma possibilidade de a gente discutir algumas coisas relacionadas a isso, para informar os colegas que trabalham muitas vezes no front e às vezes ficam meio indecisos ou meio perdidos sobre como, como fazer encaminhamentos ou como trabalhar até junto com os médicos psiquiátricos, né? em termos de saúde mental, mas é importante a gente ter o conceito de que uma determinada situação que traz sofrimento, ela tem que ser avaliada e aí do ponto de vista da experiência de um profissional, de um olhar, para que ela possa ser devidamente é, conduzida. E é o convite que eu faço para vocês, né? um vídeo curtinho, gostaria de falar muito mais, o áudio também, né? mas para vocês, para começarem fundamentalmente, experienciando, tá? eu gostaria de convidá-los. Tenho aqui até uma colinha, não acho nenhum demérito nisso. Vamos experienciar primeiro o que nós estamos sentindo. Convite para você, aí depois você me conta depois o que você está sentindo, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de estar tá aqui no áudio, no vídeo, no áudio também. Até o um próximo.